Olá! Eu sou Melissa Lorange, bem-vindo à nossa nova playlist no canal, Chá de Melissa. Onde eu entrevisto um monte de bicha que ninguém se importa, mas com quem eu vou muito com a cara. Hoje no Chá de Melissa a gente recebe ela, peruqueira, agora cantora, drag muito legal, muito gente, gente finíssima. Que passava todas as manhãs lá no norte tirando leite de pau. Ela mesma, meu grande crush, Kelly Caramelo. Olá! Vamos começar falando de esta peruca maravilhosa que foi você que fez, eu não que pra fiz. mim, porque eu não tenho dinheiro pra pagar a peruca da Kelly, mas pra Ian gente que tá ali atrás. Não, é mentira, essa peruca eu ia fazer pra mim. A Ian foi, foi lá onde eu morava, ela falou assim: quero essa peruca. E eu não tive como não vender pra ela. Só que é ela, a... ela, tipo, ela apenas falou assim: me vende essa peruca agora. Mais acertou. ou menos, foi mais ou menos isso a história Tipo, ah, precisa dessa peruca Eu falei, é, precisa, que bom, é sua É, a, a Kelly não faz só peruca pro um mano de Bicha Qua Ela também faz peruca pra eventos e produções Ela é a peruqueira das estrelas Que é a Bicha, tá reclamando Bicha Qua Bicha Qua <risos> Aí eu tiro o caso da bicha com a quadra Então, conta essa parada de começar a fazer peruca as pessoas, assim, de onde surgiu essa necessidade? Então, a necessidade surgiu quando eu, eu mudei pra São Paulo e todas as bichas de São Paulo tinham uma peruca Front Lace. E aí, como eu não tinha dinheiro pra comprar uma peruca Front Lace, eu comecei a aprender a fazer peruca Front Lace, porque eu falava, nossa, muito legal ter uma peruca Front Lace. E aí eu comecei a fazer pra mim, eu fiz uma, demorei, tipo, um mês pra terminar A frente, que tinha, tipo, meia lace, tipo, um dedo aqui na frente E aí depois eu fiz outra e as pessoas começaram a dizer, nossa, que legal essa peruca Faz uma pra mim, não sei o que, aí começou, tipo... Mas você aprendeu isso aonde? aí Eu aprendi Não É, não, assim. não dá pra pegar, tipo, eu morava com a Malona, a gente fazia a, a oficina da Malona Beijo pra Malona Beijo, Malona! Um beijo! muito de na sua vida. Aí a Malona começou a me ensinar, tipo, algumas, algumas coisas, só que eu não aprendi na, na, como ela me ensinou. Tipo, dei uma travada ali, eu falei... Ela perguntou assim, você aprendeu? Eu falei, claro! Claro! Eu aprendi, aprendi duas vezes. E aí, tipo, depois eu fui fazendo, fui fazendo, e aí depois de, tipo, sei lá, uns três meses, que eu consegui realmente pegar o, o bafo de ficar tecendo o lace. Mas é muito chato esse negócio de fazer peruca porque eu, tipo, olho e falo, não. Ah, eu acho gostoso, porque você fica ali ó, tipo algumas horas e assiste um filme, você assiste uma série, uma novela, outro filme, não acaba, mas é gostoso. Como é que foi começar a fazer perucas para produções de teatro? Como é que isso aconteceu na sua vida? Não, isso aconteceu... Quando aconteceu foi um grande pesadelo, assim, porque eu simplesmente fiquei desesperado. Me mandaram uma mensagem falando assim, é, oi, precisamos de peruca para um musical. E aí, tipo, eu não sabia a proporção que seria esse musical. E aí eu fui, e fiz a medida e tal. Quando eu cheguei lá, amor, meu amor, era tipo assim, só as top das top das top das top dos musical do Brasil. E eu fiquei tipo assim, ah, claro que eu sei fazer. Hum, super fácil e tal, só que eu não sabia fazer nada. Eu fiquei tipo, muito cagada. E aí eles marcaram um dia. Eu falo, dia tal, você vem aqui, porque vai ser a gravação da vídeo de divulgação oficial. Eu falei, gente... E aí eu virei a noite, eu chorei. Mas no dia eu cheguei lá plena, deu tudo certo. Com todas as perucas? Com todas as perucas, deu tudo certo. Então, ó, ela se desespera, mas contrata que ela entrega. Não, desespera, mas vai mais rola. Fora é quando não pagam, né? Fora é quando não pagam. Né? Né? Tá, mas aí você contou começou a fazer peruca quando você chegou em São Paulo. De onde você veio e pra onde você vai? Essa é uma história boa, a gente vai ficar aqui horas, eu vou decidir Vou até cruzar as pernas porque vai demorar. Era 9 de dezembro de 1993, Eu nasci no Acre. E... Mentira! Todo mundo sabe que ela é paga pelo governo Temer pra dizer que nasceu no Acre. Eu nasci no Acre real, aqui minha identidade, que eu perdi. Mas tá aqui. Tá focando, meninas! Infelizmente esse, tá? não, porque eu perdi. Eu nasci Opa. no Acre, eu perdi minha identidade. Ela só tá no Rio porque ela não morreu. Eu não consigo pra voltar pra São Paulo. Eu nasci no Acre, eu morei lá até meus 15 anos, mas o grande sonho era sair de lá. E aí, quando apareceu a primeira oportunidade de eu sair do Acre, eu fui embora. Que foi quando os meus pais se separaram, e aí minha tia mandou uma mensagem falando assim, venha para Manaus. E eu falei, claro que eu vou para Manaus. E fui. E aí, de repente, toda a minha família foi para Manaus, junto comigo. Eu adoro Manaus, inclusive eu adoro a culinária de Manaus. Eu poderia ficar comendo comida de Manaus para resto da vida. Comida... Ah, todos aqueles peixes maravilhosos. Ai, eu odeio, gente, eu odeio peixe. Ai, a pessoa não odeio sabe. Eu odeio o peixe frito. Peixe pra mim tem que ser aquele peixe cozido, gostoso. Pirar de casaca. Não. Destruindo a natureza, é o mesmo. Não, não comam um peixe, gente é ruim. Não comam e... peixe, gente, o bichinho sofre. Não, é ruim. É, eu sou. Quem é vegana me entende, né, gente? E aí foi isso, eu morei em Manaus dois anos, não tem dinheiro. E meus, meu planejamento todo era estar em, em Portugal estudando nesse momento. Só que. Deu certo, lógico, estamos Não, aqui, deu super direto certo. Direto de Lisboa! Olá, um beijo para todos do Brasil! A na Globo Internacional, né? Tá passando aí agora a novela do, do Imperador, como é que é o nome dela? Sei lá. Novo Mundo, um beijo. Novo mundo. Um beijo para todo mundo de Portugal que tá assistindo o nosso vídeo. E aí, meu sonho era pra ir em Portugal e estudar alguma coisa. Tipo, já tava certa que ia vir pra Portugal. E aí de re... coisa, qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu só queria sair... A queria... dos portugueses... Exato. Eu, queria... eu só queria sair do Brasil. E aí, de repente, o menino que eu namorava, descobriram que a gente namorava. Beijo, Thiago. E aí... A... Tentaram matar ele, uma coisa... Ai, que legal. Uma coisa... claro, acho... Calma, calma, calma. Vai ficar bem. Vai, vai, vai. Vai ficar ótimo no final. E aí, depois, a gente foi pra Manaus. para Manaus, não. Aí, depois disso tudo, a gente foi pra BH. Porque era onde a passagem estava barata. E aí, foi onde eu conheci a Malona. Foi onde eu conheci a Malona. Você fica calada que você vai... Aí foi onde eu conheci a Malona. <risos> Tô em choque. E <risos> eu conheci a Malona, eu que achar. eu entrei em contato com o mundo drag. E aí comecei a fazer peruca. Não, não lá em BH, mas a gente já fazia algumas coisas de drag e tal. E a Malona mudou pra São Paulo. Eu fiquei morando um tempo em BH, depois eu mudei pra São Paulo também. Comecei a fazer peruca e... Tô aqui, no Rio de Janeiro, na casa da Ian. Até o até outubro. Até outubro. Tá! Então. É... é, é, do que eu dizia. Ah tá. Então, me conta isso de que você sai do Acre, vai pro Amazonas, vai pro Belo Horizonte, vai pra São Paulo e vai pro YouTube ser cantora. Tipo, por que toda drag agora quer lançar músicas? Conte mais sobre isso. Então, eu, eu... sempre as pessoas falavam, vai, ah, lança uma música, lança uma música, lança uma música. Aí você achou uma boa ideia, foi lá e fez. Não, ah, eu tá. achava uma música, eu não sei cantar. Assim, até agora né, vamos lá Gente, quem quiser me dar aula de canto, por favor Mas eu não, sei lá, tipo, eu acho que... Eu tô fazendo uma coisa que eu gosto, sabe? Tipo, chegou um momento que... Sei lá, não sei gente, não sei explicar Mas eu tô fazendo uma coisa que eu gosto E tá rolando, então... Não sei, tô fazendo uma coisa que eu gosto, é isso Além de fazer perucas, agora eu faço música E o processo de produção, foi difícil? Então, não... Não, cheguei não. e falei, quero fazer ah, uma música, Quero toma. fazer uma música. não, mas eu já tinha uma vontade de fazer música E aí eu tenho uma amiga que conhece uma pessoa, que é a Nina Que ela tem um amigo que chama Rafael Vidales Que eles são amigos há muito tempo e ele é produtor e ele já fez algumas músicas Beijo Nina um Beijo Nina e, e Vidales E aí ele, ele um dia postou no Facebook uma produção que ele estava fazendo Aí ele falou assim Venha fazer a sua música comigo Eu falei, Vidales, quero fazer uma música com você Aí ele falou, nossa, que legal Eu falei, sim Aí marcamos uma reunião E ele falou assim, o que você quer? Eu falei, eu quero fazer funk Aí ele, pô. eu falei, pay Realmente foi isso Eu aí, vejo essa <risos> cena acontecendo, acontecendo, não conheço nenhum nome, A gente mas... no Starbucks, aí ele falou, pô. Eu falei, pay, aí ele falou, é isso Vamos mudar o dia, e eu fui na casa dele A gente escreveu algumas músicas Eu acho que quatro músicas, assim, tipo sem drogas, sem álcool, sem nada, a gente só escreveu. Pega os seus dedinhos e faça assim. Faça, pras faça sim pras drogas. E aí foi isso. Essa que eu lancei agora, que é o Adoro Converter, a gente fez, tipo, muito rápido. É tipo, gente, aqui é a CIA. Foi pou, pou, pou, pou. Aqui é a CIA, ótimo. A gente trabalhou, tipo, sei lá, umas duas semanas nessa música e gravou o clipe e tá rolando, gente. Me então assistam pra converter. Assistam, Adoro Converter, vai estar aqui em algum lugar que ela vai colocar no Vou, vou colocar no final do vídeo também, ah, o bom. link direto. O link direto. Agora, em Adoro Converter, você disse que adora converter heterossexuais. Conte suas histórias com heterossexuais. É uma coisa comum na sua vida, seu tipo, eu não tenho chance, pois sou afeminada. Então, menina, eu, eu tenho um gosto muito peculiar. Eu, realmente eu gosto de caras assim, com um cara que vai me bater. Então se você tava chipando durante o vídeo não vai acontecer Não vai acontecer, a gente se Eu vou você dar for a esse... cara dela de qualquer jeito mas... Se você for esse cara que tá aí na, na encolha Manda um direct que a gente resolve Onde eu moro em São Paulo Tem um, uma coisa que chama Baixada do Glicero, que é onde eu moro E lá só tem tipo esse tipo de boy Você entra nos aplicativos só tem os heterodiscretos Não tem nenhuma foto de rosto Só tem... Corpo e braço e barriga. E quem tem fome tem pressa, né? Então, assim. E eu não, não passo fome, viu? Não. E agora eu tô tipo, muito focado nesse rolê de música, porque eu acho que é uma. Realmente eu tô fazendo uma coisa que eu quero que dê certo, igual o rolê da peruca. E eu não vou deixar de fazer peruca, eu vou continuar fazendo as perucas. Eu já encomendei duas. Exato. E aí vai nos próximos vídeos ela vai estar tá de Piru Kelly. Vou estar tá bonita. Inclusive, sigam o Piru Kelly no Instagram. Que eu sempre tô. Tipo, à medida que eu, as coisas acontecem, eu, eu posto lá. E me sigam no Instagram também, arroba Kelly Caramelo. Que vai estar tá postando música lá e é isso, gente. Só esse hits. Tem página? Tenho página, mas... É, tem página. Tem, tem página. página sim! Tem página sim! Tem página sim! Vai adicionar na página também. Eu, hein? Ah, que coisa. Quer dar um recado para essas fãs? Uma despedida? O que eu quero, eu quero falar é, gente... Uh, façam o que vocês estão afim de fazer. Não façam nada que as pessoas peçam para você fazer. Não façam nada forçado. Porque quando você faz as coisas de verdade, as coisas acontecem. Ou você nasce com a bunda pra lua, que nem essa bicha Não, aqui. bicha não nasce com a bunda Ah, nasceu sim não. Ah, vou fazer peruca, sucesso absoluto Vou no, fazer música, sucesso absoluto não, não, eu engulo muita coisa, só que A grande parte das coisas que acontecem comigo eu, eu guardo pra mim tipo, As coisas boas e as coisas ruins também, tipo Eu bebo <risos> Bebe, Bebe, que a gente já tá nessa situação Quer seu chá hoje de quê? O meu chá hoje é de uma fruta chamada cachaça e guaraná. É um composto muito fino. As coisas boas e as coisas ruins a gente deixa pra gente. A gente só compartilha o que a gente quer é que as pessoas saibam, mas... É isso. Vamos guardar as coisas pra gente e vamos compartilhar só o que as pessoas precisam saber. Ó oh, Kelly, foi um prazer estar aqui com você. Ah. Aliás, muito obrigada por aceitar essa, essa emergência. Eu cheguei aqui, vou gravar com o Kelly. A Kelly falou, vai gravar comigo. Vamos gravar comigo que eu tô divulgando é assim, minha música. então é isso, vamos divulgar. Sou divulgadora. Isso, isso mesmo, a divulgação está pesadíssima. É pesadíssima. Quando sair nova música, essa é a minha pizza que eu boto em todas as redes. Vamos muita lá. boa sorte pra você. É, muita disposição pra fazer as perucas pra mim, inclusive. Muito é sucesso nóis, na é música, nóis. porque a gente tem que ganhar dinheiro em algum momento. Essa vida fazendo drag. Vamos dominar tudo, gata. É peruca, é música, é vídeo, é novela. Vai é ter suruba. drag em todo lugar. É isso, é, mesmo. Isso mesmo, é isso mesmo, mesmo. com você é no estúdio Fátima <risos> Gente, era só isso que ela queria dizer A gente vai ficar por aqui Um beijo e até a próxima Não esqueça de o quê? De o quê? Dá o like, like mana E eu se inscrever no canal da minha mana E no meu Então se inscrevam nos nossos canais Nossos canais são pra vocês Eles estão ali limpinhos esperando por vocês Não é, é E antes de estar entrando no fundo Mas tudo bem Acabou o vídeo, pode falar agora. Pode falar, tá? cabo. Olá, eu sou Melissa Laranje e bem-vindo à nossa nova playlist no canal, Chá de Melissa. Não dá, de novo. De novo. <risos> começamos bem, como vocês é, podem ver. Começamos muito bem. E tá ótimo, foi de primeira a gravação. Não,